Tchau, eccomi qui de novo per rispondere a una domanda De un inscrito del canale Itália com Ana Paula. Estou aqui para responder a uma pergunta de um inscrito do canal Itália com Ana Paula que deixou lá nos comentários em algum vídeo. Ele disse assim: Ana, alguma regra para invariáveis ou alguma dica? Por exemplo, caso te tá, onde, onde varia só o artigo? Pois bem, ele quer saber sobre aquelas palavras que o que irá determinar se elas estão no singular ou no plural é o complemento, ou o artigo, ou o adjetivo que acompanha, enfim, todo o restante das palavras que acompanham. Ele citou a palavra città, città cidade, città palavra permanece igual. Por exemplo, vivo em una città di mare, oppure ho vissuto in diverse città em uh, diverse, belle, tita olha só, diverse, belle, plural várias, bonitas, tita então você já sabe que está no plural por isso qual que é a regra nesse caso? a regra, a regra é que as palavras com a última sílaba acentuada são invariáveis então nós temos tita, nós temos papá pai, né? papai por exemplo um, tanti papá, tanti papá, olha só, tanti foi ao plural, papá, não Então, tanti papá, sono andati a festejar la festa del papá uh, com i propri figli no? La festa del papá, del, singular Então, tanti papá, plural, del papá, singular Nós temos os dias da semana, olha só, lunedì, martedì, mercoledì, tu... Giovedì, venerdì. Os cinco dias da semana, de segunda a sexta, não vão ao plural. Por exemplo, uh, sul Canale Itália, Guana Paula abbiamo vídeo tutti i. e tutti martedì. Olha só: tutti e giovedì. Plural. Todos, uh, todas as quintas-feiras, né? In ita in, no italiano. A palavra giovedì permanece invariável, muda somente tutti e giovedì. Se eu disser tutto il giovedì, uh, o dormito, ho dormito, tutto il giovedì, eu dormi o, a quinta-feira inteira, singular, tutto il giovedì. Tutti e giovedì, tutti i giovedì, é algo que eu faço frequentemente e aí está no plural. leita bontà generosita, sociedade, novita olha só, essas palavras que no português Terminam com AD, né? Sociedade, idade, uh, que eu disse mais, novidade, bondade, muitas das palavras, essa é uma dica aí, presta atenção. Muitas das palavras, essas palavras abstratas das que nós temos no português que termina com AD, quando vai ao italiano, se quiser converter aí, fazer aquela tradução rápida, muitas delas, não todas, é, vão terminar assim com tá, né? Idade, e tá. É, bondade, bom tá. Uh, sociedade, tá. Então vai, vai, vai, vão ter essas terminações que são acentuadas e por isso são invariáveis. Então, o tante novità da contar te O tante novità. Mais de uma, plural. Ou na novità da dir -te. Tenho uma novidade para te dizer. Então, esse é um dos casos. Outro caso é para palavras que terminam por consoante. Não são muitas em italiano. E muitas têm origem até estrangeira. As palavras que terminam por consoante, por R, por S, por L, são invariáveis. Então, todo o contexto vai dizer se está no singular ou no plural. Por exemplo, bar, filma, hotel... Autobus, essas palavras também são invariáveis. Outro caso são palavras que terminam com i no singular. Essas também vão permanecer, invari permanecer invariáveis. Isso tem até uma lógica, né? Pensa bem. Se as palavras que terminam com o, quando vão ao plural, terminam com i, o i é uma característica do plural. Então o que está errado aí é aquele ser no singular, digamos, né? É a teoria aqui da, da louca. É, então, as palavras que no singular já estiverem com i, são invariáveis. Por exemplo, análise, é, análise singular, le análise, plural. Síntese, é, la síntese, le síntese. La tese, le tese. Il brindisi, i brindisi. La crise, le crise l'ipotesi le hipótese e por aí vai outro caso são palavras que no masculino terminarem com a vogal a por exemplo cinema il cinema i cinema il gorilla i gorilla il cobra i cobra il sosia i sosia o contrário também é verdadeiro. Palavras femininas que terminam com O também permanecem invariáveis. La moto, le moto, la foto, le foto, la radio, le radio. Tá? E, para finalizar, palavras que terminam com IE. Specie, la specie, le specie. La serie, le serie. La barbarie, le barbarie. Essas são as regras para as palavras invariáveis no italiano. Mas, sinceramente, leia muito, cante muito, assista muito, ouça muito o italiano, que você não vai precisar lembrar dessas regras. Isso vai vir naturalmente, conforme você for ouvindo e posteriormente falando. É isso. Até a próxima!